Se emagrecer fosse tão fácil assim, né? Tô meio gordo, dá CTRL T Piadas de Photoshop <risos> Desenhando De cabeça Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um Desenhando de cabeça, onde eu pego sugestões de personagens que vocês deram pra ver o quanto que eu consigo desenhar Só com o que tem na minha memória Tem duas classificações aqui, a fácil e a mais difícil A fácil normalmente é para personagens que ou eu já desenhei antes ou que eu tenho muita familiaridade com ele Familiar e liridade. E o Hard são os personagens que ou eu nunca desenhei Ou desenhei poucas vezes e não lembro muito bem Então vamos para o nosso primeiro desenho da sugestão da Mariana Palma A Fera de A Bela e a Fera estilo Disney Vamos ver o que acontece no primeiro desenho Easy Easy, easy. Câmera foca em mim, foca em mim então vamos lá, a fera, a fera eu já desenhei uma vez, e eu eu, eu, eu, eu, eu, acho que eu vou me lascar Vamos lá então, eu sei que a fera, eu vou fazer ele olhando pra esse lado daqui, então eu vou colocar ele aqui assim Isso é furry? Hum, tô me complicando, né? mas tudo bem, eu vou fazer ele aqui com um peitoralzão assim E umas, e umas pernas. aí tem umas pernocas assim, né, As pernocas de... eu não sei o seu nome disso Ele tem o um pé de... de... De bicho, né? Pé de furry. Eu sei que ele tem um ombrão. Vamos fazer um ombrão aqui assim pra ele. E ele tem um... Um, um braço, um braço forte. Uma mãozona, né? Não sei se a fera é assim, mas agora eu acho que ela tem que ser. Tá, eu vou fazer ele desse jeito aqui. Eu queria fazer ele com aquela roupinha que ele dança a cena do baile lá, né? Que é, que é legal. Ele tem chifre. Ele tem chifre, ele tem... Dele é pra cima é para é pra frente, assim? Ai, me lasquei. Eu achei que era fácil. Vamos dar uma apagadinha nesse esboço, assim, ó. Tentar lembrar da cara dele. Eu lembro que ele tem uma, uma coisa meio assim no nariz, saca? Um, um narizão assim? Vamos fazer um nariz de bicho pra ele. <risos> não lembro nada. Aí ele tem uma sobrancelha assim, peluda, né? E ele tem um olho de Disney, de Val Disney. Que eu te desgrilo, eu tô lascado, mano do céu. Ele tem orelha de bode. <risos> eu não lembro. Uh, eu vou supor que ele tem tipo um topetezinho, assim, e que isso aí vira aquele cabelão que ele... Ele prende esse cabelo, né, na hora que ele vai fazer a cena do baile, ele, tá, ele tem tipo um, um negocinho assim, né? Ou não? Ele tem o um chifre, sim. Eu acho que era um negócio meio de touro, assim. É, talvez algo mais assim. Eu vou fazer assim, apontando pra frente. É a orelha dele? É <risos> a orelha de gente, é isso que eu vou fazer aqui, assim. Orelhinha de chimpanzé. A, o, a orelha dele é um... É, eu sei, lógico, é uma... Eu vou, fa eu vou fazer uma orelha de, de bode mesmo, assim, pra ele Porque ele é meio... Ele é, um, ele é meio que uma quimera maluca, né? E aí... Tô, não tem nada a ver com ele Eu lembro que ele tem uma boca meio de scooby assim Não tem nada a ver Ele, ele tem uma, uma barbinha aqui, assim e ele tem um pelão aqui assim no. no, no cangote, né? Eu não faço ideia. Eu sempre me lasco com esses personagens fáceis, porque eu já desenhei alguma vez na vida. Eu não lembro nada. Quer dizer, eu lembro, eu, eu, eu, na minha mente, eu vejo ele com uma riqueza estonteante de detalhes. Mas eu não consigo. Na hora de pôr um papel, não tem nada. Pra você que não sabe, essa série é uma grande confirmação de que os fundamentos ajudam muito você a ser capaz de construir personagens e de corpos e coisas. Mas no final das contas, é, esse é um lembrete do quão importante é ter referências do que você tá querendo fazer. Porque a sua memória. Essa série no final das contas é isso. A sua memória é uma porcaria, a minha também. Ele tem, ele tem uns dentes de, de Shrek, assim, né? De, o Shrek não tem esse tipo de dente. Isso! Ele tem uma boca aqui assim, ó. É, é, é. Tava brincando comigo? Eu acho que o nariz dele é mais... <risos> tá ficando horrível. Ele tá ficando feio. Ai, meu Deus. Eu peço, eu peço perdão a todos os fãs da Disney, todo mundo que gosta da Bela Fera. Todo mundo que... Todo mundo que tinha ainda algum respeito por mim, sabe? É, eu, eu quero pedir perdão. E... E que você saiba, né? Que eu... eu... É um bicho horroroso que eu fiz aqui, né? <risos> Vamos supor, ele tem ele tem, ele tem, ele tem, Ele tá faltando cabelinho nele. A fera tem cabelinho. E ele tinha uma cara mais amigável, né? Ele não... Ele, ele, quer dizer, ele, ele conseguia fazer cara de bravo e tal. Mas ele era um, um, um bicho mais... Mais amigável. É, Eu não lembro. Eu não lembro nada. Eu não lembro nada. Eu não consigo lembrar. Vai ser assim. Vai ser assim. Pelo menos ele tá um pouco mais amigável. Eu acho que isso aqui já já me alivia... Ah, aqui, ó, ó. Tá ficando mais amigável. Pelo menos isso, né? Pelo menos não tá parecendo um vilão. Ele ficava pelado, né? Ele ficava pelado. Talvez tinha aqui um, um leve volume de pelo aqui. Umas patinhas pra ele. Tá, aqui eu consegui fazer muito bem essa perna da esquerda. E essa daqui tá um caos. Eu vou fazer esse pé mais virado pra cá, pra frente. É, aqui agora ele tem um, uma espécie de casaco, né? Aqui, assim. É, que tem, tem tipo uns negocinhos assim, ó Lógico E aí, é um negócio meio, meio militar, não é? Então eu imagino que deva ter uma gola bem bonita aqui na, na borda Talvez com um botão Que era azul era azul e amarelo, né? Essa roupa dele E aqui no ombro, tinha um negócio assim, ó Militar, com umas franjas <risos> Lembro. Aquele negócio com as franjinhas assim. E aqui, aqui, quem sabe uma, uma voltinha assim? Uma coisa assim. Eu tô simplesmente fazendo alguma coisa, gente. Eu não faço ideia como é que era a roupa dele. É algo mais ou menos assim. Eu acho que ele continuava atrás. Ele fazia aquele. aquele. aquele, aquele negócio de pinguim atrás, né? É, era isso daí. Tá igualzinho. Ele ficava pelado mesmo. Ele não tinha uma calça, nada. Não sei, acho meio estranho esse negócio de furry pelado. É, e aí uma mãozona pra ele aqui assim. Nessa mão aqui, vamos fazer uma mão com uma. Com uma garrinha. Assim, mão, mão aberta. Ele conseguia ser mais forte do que isso, assim, ainda. Eu acho que o, o shape dele era, era diferente. Qualquer coisa, eu aproveito, viro um OC e eu já começo a minha carreira Furry com muito sucesso. É, se apoiando no, no, no ombro de gigante. Ele tinha bigode? Não sei, agora vai ter dois. Não, mentira. Pontinhos assim. Não, tá horrível. Meu Deus do céu, que me ajuda. Tá? Ele, ele, ele tinha alguma variação de, de cor na pele, na, no pelo? É, eu não faço ideia. Worry, peladão. E uma mulher que se apaixonou por ele Eu acho que eu tô começando A achar que esse filme seria Interpretado de outra forma Em 2019 Está <risos> em 2020 <risos> Então eu acho que é isso Vamos comparar agora então com as referências E ver o... <risos> e aqui está a nossa Comparação entre o meu O meu desenho e o original Aparentemente a a fera não anda pelada por aí, como eu havia imaginar. Talvez a minha memória estivesse um pouco enviesada. Não sei porquê. É... O shape geral do corpo, eu acho que eu tava próximo. Eu acho que eu fiz os braços dele bem longos, mais, bem mais longos do que o do próprio bicho. Ele tinha assim, a desgraçada de uma cauda que eu não lembrei. Não tinha nada militar na roupa dele. Eu não sabia que tinha um lacinho na, no cabelo. A orelha e o chifre, eu tô até que surpreso. E eu lembrei do, do, do negócio em cima do nariz. Mas a cara dele é muito mais vertical, né? Ele tem uma cara muito mais mais comprida. Então vamos adequar este meu desenho aqui a essas novas configurações. Eu vou dar uma apagada nesse braço e vou dar uma esfumaçada aqui nessa cara. Então vamos desenhar por cima disso, <risos> como, como era pra ter sido desde o começo. Eu vou pegar aqui um brush mais fininho. Então sim, ele, ele tem uma roupa por aqui que é tipo... Uma roupa de, de baile completa mesmo né? Um negocinho assim que faz E aqui tem um botãozinho E aí ele tem um coletinho amarelo por baixo Que abre por aqui E ele sim tinha uma calça Tá bom? A fera não andava Pelada pelo seu Grande e voluptuoso Palácio, castelo, sei lá o que era aquilo Que estranho né Eu acertei mais ou menos no shape desse negócio aqui tô, tô sinceramente surpreso Eu lembrei que tinha algumas coisas tipo botões desse lado E que aqui era um negócio só Só que tá meio errado né Nossa só isso já deixa o shape dele muito mais grandão Bem curioso, muito curioso como esse E ele é realmente peitudo né O bicho é peitudo, cinturinha, cinturinha Shape monstrão, né? Esse, esse é o um verdadeiro shape monstrão. Quando você tiver os dentes saindo pra fora da boca. E aqui ele tem um rabicó. Muito bom. O braço dele acaba mais ou menos na, por aqui. Então o braço não é nem um pouco tão longo quanto eu tinha feito. Pô, já tô gostando. Nossa, como é legal, né? Quando você vê um design que é bem feito, é tão, tão melhor do que o que você faz. <risos> é. Aqui o ombrão dele ombrão top. A, a gola aqui dessa coisa, né? Tem esse, esse frufru. Eu imagino que desse lado também tenha. E aqui tem a mãozinha dele. Aquela mãozinha tá bem legal ali, de referência, hein? Putz grila, velho. Aquilo que mão da hora. O pé. Pé bem mais comprido, né? Uh, ó, pezão. É bem diferente. Eu, acho, eu gosto mais do meu pé, vou ser sincero. Acho esse pé dessa fera aqui uma coisa horrorosa. Nossa, manicure fica brava. Tá bom, aqui a colchona dele com essa listrinha... Amarela do lado. O um negócio aqui. Ok, muito bom. Eu acho que essa mão tá muito grande. Eu vou fazer outra mão aqui pra ele. Ah, vamos fazer uma mão mais assim. É. Eu tô sem paciência. Vamos fazer outra mão aqui para esse lado dele. Mais parecida com a do lado esquerdo ali também. Só uma... alguma coisa aqui. Não tá a melhor mão do mundo, mas tudo bem. Na cara dele, tá na hora de rever essa cara aí. Tá. O que, que tem? O que, que tem aqui? Um sorriso. Um sorriso que leva. Até um negócio aqui, aí leva pro nariz. Tá bom, eu, eu acho que até aqui não tá, só que aqui, ó, ó é. tem um, um fundadinho. Esse, nossa, eu, eu gosto mais do meu, viu? E ele tem uma, um beição aqui, ó, Olha lá. ele tem um espação pra fazer uma barbicha. É, é uma senhora barbicha mesmo, né? Ele não tem, tipo, um, um negócio. E aqui o rosto, eu lembro, que, eu lembro que o rosto dele tinha variação de cores, e eu não conseguia lembrar de jeito nenhum de como é que isso acontecia e ele tem um rosto bem peludo do lado, né? Bem mais fofão aqui. Ele é fofão, ó. E o cabelo dele não tem um, um, um topetinho ali pra frente. Ele cai aqui direto nesse, nesse laço e aqui na ponta do, do, do rabicó. Isso daqui é enorme aqui em cima. E aí ele tem duas grossíssimas sobrancelhas brancas. <risos> aqui umas manchinhas. O chifre é um um pouco mais elevado né mas eu tô surpreso e a orelhinha é um pouquinho menor é um pouquinho menor mas é a orelhinha eu acertei no, no gênero da orelha e o zóio dele vamos colocar o zóio dele aqui assim de forma bem leve ok esse é o nosso a nossa rápida correção então vamos comparar o antes e o depois é, se deu pra ver como tá quase tudo no lugar Eu acho isso muito legal, acho isso muito legal. Essa, essa é a vibe e a proposta Dessa série aqui de novo É falar pra você que os fundamentos por si só valem a pena Mas uh, Na criação de personagens únicos E distintos A sua memória sempre vai ser um então, eu Gostei, gostei bastante Vamos para o nosso próximo personagem então Que vai ser o mais difícil, que provavelmente vai ser mais fácil Porque é que eu sempre inverto, eu não sei porque Eu faço isso comigo mesmo Estamos aqui com o nosso personagem Hard, a sugestão é o Bakugou, de Boku no Hero, na academia. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Bakugou com a sua fantasia, eu pensei, que coisa horrível coisa feia, odiei. Então, eu nunca reparei muito nela, exceto que tem duas granadas gigantescas, que ele tá de regata e tem uma máscara no olho. Então, eu não fa eu não lembro de outros detalhes muito bem, eu lembro mais ideia do shape, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse menino Bakugou. Eu vou fazer aqui ó, a cabeça dele aqui assim, ó, uma cara de puto que ele sempre tem. Eu vou fazer um zóio enorme aqui assim, ó, fazer um nariz de anime. E uma boca de, de desgraçado. Vou fazer ele com o dente afiado. <risos> Acho que é o Kirishima que tem o dente afiado. Mas ele vai estar tá com o dente afiado também porque ele tá bravo. Eu, eu, eu vou melhorar esse rosto, não se preocupe. Vamos fazer aqui um, um corpo para ele, ó. Vamos botar aqui um tronco. E vamos fazer ele com umas pernas, mas assim, meio, meio para lá, meio para cá. Eu sei que o Boku no Hero tem as, as pernas e as mãos dos bonecos é enormes. Então eu vou fazer ele com um sapato gigante. Depois eu vejo como que eu acerto isso. Eu sei que ele é meio fortinho e a mão dele vai ter o tamanho do goleiro do, da seleção brasileira. Eu, lem, eu lembro que a luva tem o formato de granada. Mas o que, que isso significa? Eu não lembro. Eu... É algo assim? <risos> que negócio <risos> Provavelmente tinha umas, umas coisinhas assim de granadinha, né? Tipo assim, ó, uns quadradinhos, quem sabe? Um pino? Tinha um pino aqui também. Agora vai ter. Eu lembro que ele puxa um pino também pra dar um golpe no... Eu acho que a própria luva também tinha umas... Umas coisinhas quadradinhas aqui, assim, por cima. Vamos fazer o outro braço dele aqui já também, então. Vamos fazer mais ou menos pra cá esse bíceps. Aqui eu vou fazer a mão dele fechada, porque tem algo melhor do que fazer a mão do boneco fechada. Mão do boneco fechada é muito bom. É né? muito prazeroso. Eu não, eu, não, eu não faço ideia como é que esse negócio entra no braço dele, o que, que tá acontecendo aqui. Como é que é essa, essa desgraça. Eu não sei. Eu vou fingir que tá indo para cá. que tem um bíceps dele. É o acrômio. Eu sei que ele é, ele é bonitão, né? Ele é bonitão. Todo bonitão. Eu não Peguei a roupa dele, cara? Eu lembro da luva só. Tá bom, vamos, vamos dar uma apagada aqui nesse rascunho. Só pra gente conseguir pintar as roupas dele de uma forma um pouquinho melhor. Eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom. E vamos pra cara dele. O Bakugo tem aquele cabelo de Ana Maria Braga. Só que ele é um pouco mais, mais rebelde, né? Tem então é algo assim. E aí ele tem uma máscara. Que é tipo assim, ó. Tipo carnaval. O carnaval tá solto. Tá solto. E eu acho que ele tem um negócio atrás da cabeça também. Assim, ó. É o... É o... É o carnaval completo. Isso aqui é... Meu Deus do céu. Vamos fazer uma boca mais... mais assim? Vamos colocar um sinal de puto porque ele tá sempre bravo. Ele é bem complexo, esse personagem. <risos> eu tô irritando todos os fãs do Bakugou com muita eficiência hoje, eu acho. O zóio dele, eu vou fazer um negócio meio assim mesmo. Eu lembro que essa máscara aqui, tipo, sei lá, tinha duas cores, assim, tipo, preto e vermelho. Tá? E aqui atrás também é um negócio meio assim, Yu-Gi-Oh! Gente, me desculpa. Eu tô tentando, tô tentando tá bom? Eu, eu, eu, eu lembro de uma alça mais grossa, assim, de uma coisa Meio... <risos> tá parecendo um, um avental de cozinha <risos> Gente, nesse ponto aqui Eu realmente não sei o que, o que tem na roupa dele Eu vou tentar concluir Com umas coisas óbvias, tipo uma calça, quem sabe uma joelheira e fazer algo bem neutro, porque eu, eu não faço a menor ideia do que é que tem no resto da roupa do, do Bakugou. Eu não faço ideia, eu não faço ideia. Eu vou colocar aqui um sapato bem grande para ele e, e é isso aí, mano. Eu acho que a essência do, do visual que eu lembro é mãos gigantescas de granada. Com a parte de cima aqui das luvas também. Eu não sei se era verde ou se era vermelho. Eu não lembro muito bem a cor. É, essas mãozonas de granada aqui que ele usa pra guardar esse suor nojento. bakugou vamos pegar a referência e chorar. Faltou, faltou preencher a coxa aqui. Ó. E aqui está a nossa comparação. Pode ver que eu eu tô, eu tô até que feliz, viu? Não tinha tanto detalhe ali no meio da roupa dele mesmo. Eu tava sentindo falta de alguma coisa aqui, mas eu não lembrava daqueles esqueminhas. Ele tem um decotinho que vira ali um X, né? Ele, de fato, tem duas asas de borboleta flamejante na, na, atrás da cabeça. O cabelo dele é muito mais espetado do que o que eu fiz. E essa máscara é inteira preta e ela tem um shape um pouquinho diferente mesmo. Mas... é também a, a ponta da grana, a granada, né, cobre a mão dele quase que inteira ali. E a calça dele é enorme e soltona, e o pé não é tão grande. Ele tem uma joelheira. Vamos fazer então esses ajustes aqui em cima do nosso Bakugou de teste. O cabelo dele vai, invade um pouco mais, né, a, aqui a cara dele, e ele vai... É, é engraçado, né, parece até uma explosão. O cabelo dele? Nossa, eu tô realmente com muita pouca disposição pra fazer o com o Bakugoku cabelo que ele merece. Talvez seja esse o cabelo que ele merece mesmo. É, vamos fazer aqui um... <risos> o um narizinho para ele. A máscara dele, ó, ela tem um, um shapezinho assim, depois ele vira uma asa de brabuleta aqui para cima. Eu tô achando que meu desenho tava melhor antes. Ele tem um os olhos vermelho bravo, porque ele é muito bravo. Vamos fazer aqui um negócio assim. E eu gostei do sorrisinho. Vamos fazer ele com um sorriso. Vamos trocar essa boca. Aqui. Eu acho que eu tô conseguindo piorar com muito sucesso esse meu desenho. O rosto do do do desse anime é mais fechadinho, né? Mas mais mais redondinho, ficou muda muito a uh, a percepção do personagem só de fazer isso Vamos colocar essa orelha mais para cima Porque esse rosto meio que mudou de ângulo Então aqui tem a, a máscara Esse negócio vai muito além da altura da cabeça dele E esse aqui também assim Isso daqui que tinha esses dois tons né Um preto e outro mais, mais laranja Eu achei que a, a toda a, um, um, a máscara dele também fosse assim Mas não é Vamos ver aquele ele, ele tem, eu, eu acho que eu tô, eu tô, com, eu tô contente aqui com o nível de muscularidade que eu fiz pra ele, eu acho que tá bem parecido. Vamos fazer aqui, ah, ó, aqui, ó, aqui é o, a meiota desse personagem, aqui é onde vem a, vamos fazer esse X aqui no decote, ó, oh, o decote, eu tô, eu tô feliz de ter acertado. E aqui, aqui ele tem só uma camisetinha mesmo, então armou, aqui o shape do Bakugou. Beleza, aqui no pescoço tem essas, essas não me pergunte o quê, que que estão aqui, tem três buracos, parece aquele negócio de, de artesanato Que o pessoal usa para segurar peso de papel, sabe aquele peso de papel gringo? Aqui tem uma parte mais fina no braço, depois vem uma parte bem maior que cobre a mão aqui na parte da frente Aí meio que dá pra ver o dedão dele ali assim, pelo menos é esse que tá dando a entender. E isso daqui tudo é o breguedef que vira aqui pra trás. E aí esse esquema aqui é o esquema que tem os quadradinhos dele, ó. Ah. Eu acho que a mão dele nem, nem ia aparecer tanto aqui assim, né? Talvez algo assim aqui, ó. Eu acho que algo assim funciona. Ele tem um cinto, como eu imaginei que deveria ter, porque... Putz, né... Todo mundo precisa prender suas calças de alguma forma. A calça dele é largona, muito louca, cheia de... de nossa, sim, tipo... Uhul, moda. E aqui uns negócios mais... uns bang da hora, assim... A joelheira dele Parece um ET de quatro olhos Que caiu de cara no concreto é, eu, não vou, eu não vou questionar Por que, que o autor decidiu fazer uma, uma joelheira tão complicada Acho que era pra ele poder vender depois O design, e ele tem uma bota Uma bota que, que afin, afinala né? Ela, ela, ela ele tem uma batatona Da perna e ela fica bem Mais rente assim Fica bem, bem legal É um, é um... É um design muito maneiro nosso E aí aqui tem uns negócios aqui Esse foi a correção que eu literalmente desenhei por cima né Vamos fazer a mão dele aqui Aqui tem um, aquele treco quadrado da ponta O buraco onde a mão dele entra E aqui aquelas partes coloridas Esse treco vai lá pra trás aqui eu Vou mesclar eles dois juntos e vamos conferir O antes E o depois Do Bakugou de cabeça de memória Esse shape eu acho que eu, eu resolvi bastante Tem muita coisa que eu consegui resolver e... Mas os detalhes da roupa eu não lembrava nada. Então assim ficou a fera que a gente desenhou ali no começo: o meu primeiro, a correção e o original. E também aqui o Bakugou que a gente fez nessas né, três versões. Espero que vocês tenham gostado de mais deste vídeo do Desenhando de Cabeça. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal pra não perder mais. Deixa aquele like maratoso aqui pra gente conseguir fazer mais episódios desse. E é isso aí pessoal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e.